E aí tudo bom, Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre vale a pena vender na OLX? Essa dúvida também surgiu nas minhas lives, tá? Então você às vezes a pessoa fala, nossa, surgindo muita coisa na live, sim. A gente bate um papo no meu Instagram todo dia de segunda a sexta-feira meio dia. Tem aqui embaixo para que você conheça o meu Instagram. Vai lá, vai me seguir, vai ser um prazer ter você participando. Essa live fica depois por 24 horas. Eu respondo todas as dúvidas também. É, do pessoal que manda o direct ali a gente vai responder, tá certo? Agora, vale a pena vender na OLX? A OLX fomenta muito negócios locais. Não é um local só de venda de carro, não é um local só de venda de produtos usados. Ela também é utilizada para vender produtos novos, tá certo? Aí você que vai dosar se ela coube no seu negócio ou não. Eu fiz um teste com um cosmético, é, onde eu vendia em torno de R$4.000 pela OLX por semana, tá? Então as pessoas vinham vinham para dentro da loja, vinham comprar e elas compravam, tá certo? Então esse teste funcionou, a única coisa foi eu não dei mais sequência nesse teste porque ele me tomava um certo tempo e como eu já faço um grande volume de vendas de forma online, as pessoas virem até a minha empresa, não acabava sendo interessante porque eu vendo cosmético. então elas entravam naquela plataforma de de, de cosmético, uma venda que era para ser feita em 5 minutos, ela virava 40 minutos, porque a pessoa entrava e começava a contar sobre a sua vida. Só que tem muitas pessoas que não trabalham com a retirada na lx e sim com a entrega, também é legal, tomem cuidado, tá? Eu acho que a gente tem que alertar esse ponto, porque quando a gente vai fazer uma entrega, marquem locais movimentados, cuidado com quem vocês chamam para sua casa, é, se for possível, até perto de posto de polícia, alguma coisa assim, ou dentro de shopping, porque a gente não sabe para quem que a gente está fazendo essa entrega, ou até mesmo, é, eu vejo muitas pessoas fazendo a entrega em estação de metrô, que tem ali a sua guarda, tem bastante câmera, e dá uma minimizada na ação, né a gente tem muito furto, mais assalto mesmo, as pessoas acabam sendo um pouco limitadas ali, e isso te dá mais segurança. Só que é um bom canal de venda para você fomentar negócios locais, se você está perto de grandes centros, é muito interessante, ao mesmo tempo, se você está lá no interiorzinho, também é legal porque as pessoas às vezes querem algo com frete barato, querem algo que entregue. Então também é interessante você usar o LX para fomentar, para aparecer. Lembrando que não tem a finalização da compra pelo LX. Então você vai ter que efetivamente mandar um meio de pagamento para ele, se você for fazer uma entrega, ou você vai ter que ir buscar o dinheiro com ele, ou ele vai ter que depositar, mas você vai ter que tratar isso via mensagem, ou via WhatsApp, você vai por teu telefone sim ou não, mas o LX é um canal legal, principalmente para quem não tem muitas vendas, para poder trazer as vendas regionais para dentro do seu negócio. Eu conheço pessoas que têm conta em vários estados e ela faz a venda em vários estados do LX e aí ela manda pelos correios, também é uma opção, você pode fazer isso, aí você que vai ter que analisar se isso cabe no seu tempo, se é um bom negócio a ser feito, ou se não é um bom negócio a ser feito, tá bom? Então eu queria trazer isso pra vocês, OLX vale a pena ou não vale a pena, no meu ponto de vista, vale a pena testar e você depois analisa o resultado, tá? Aproveitando, e não menos importante, no final de outubro, na última semana de outubro, eu faço esse barulhinho que aí o, o Betinho põe a, põe a data, então, no final da semana, no final do mês de outubro, eu, Alex Moro, Gilmar Teobaldi, estaremos em um evento presencial na cidade de São Paulo, onde nós vamos trazer técnicas, tá? Teorias e técnica, teoria e prática, prática. O Gil fala muito de how to do, né? como fazer. Então, nós vamos ensinar como fazer técnicas para que você performe bem no seu mês de novembro. Pra frente, né? Então você vai performar bem na Black Friday, vai performar bem no seu Natal e essas técnicas você pode continuar aplicando o ano inteiro dentro do seu negócio, trazendo uma performance diferente pro seu negócio. Se você tá querendo vender mais, se você tá querendo saber como performar, acessa aqui embaixo o link do evento, tá aqui embaixo pra ti e vem fazer parte do maior evento criado por vendedores. Serão 1.500 pessoas presenciais que estarão no evento. Vem, vem fazer parte, a gente quer te conhecer, a gente quer fazer o teu negócio crescer e